Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre os prefixos grão e grã. Os dois prefixos são uma redução, diminutivo de grande, mas um é usado com as palavras masculino e a outra com palavras no feminino, então você pode falar grão-duque e grã-duquesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica, que ela tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho. É isso. Um grande abraço e até a próxima.